Olá pessoal, aqui quem fala é Alexandre Alves, 100% Bortoleto, muito motivado com esse projeto fantástico que vem mudando a história de vida de milhares e milhares de brasileiros pelo Brasil afora. Essa pessoa que convidou você para visualizar este vídeo, ela confia em você, ela acredita muito no seu potencial, por isso ela te fez esse convite, para que você possa conhecer a melhor oportunidade de sua vida hoje Sejam bem-vindos a Bortoleto Cosméticos antes de iniciar o nosso, a nossa apresentação há uma pergunta que não quer calar qual é o seu sonho o que você sonha para o seu, para, para o seu futuro qual é o seu propósito de vida qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos... para a sua família... e para as pessoas que o cerca... para as pessoas que precisam de você... tempo... dinheiro... liberdade... oferecer uma vida melhor... aos seus filhos... será que é isso? então vamos lá... fazendo o que você faz... da maneira que você faz... ao longo desses anos... pode realizar... todos os seus sonhos no futuro... de repente no momento, pode ter até realizado alguns dos seus sonhos, é, mas é, para que possa verdadeiramente lhe proporcionar uma vida próspera, satisfatória, no mercado tradicional, é impossível. Como servidor público, é impossível. Empresas que não têm uma origem de sustentabilidade, de qualidade de produtos, é impossível. Por isso, vamos nos aprofundar nesse universo da Bortoleto Cosméticos, ok? Então vamos lá. O nosso mercado, o mercado de perfumaria e cosméticos, é o segundo maior mercado do mundo, você sabia disso? O Brasil é o maior consumidor de perfumes do mundo. Detalhe. O Brasil é o segundo maior consumidor de cosméticos do mundo também. E por fim, o Brasil é o terceiro maior consumidor do mundo de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria. Olha que maravilha. Esse é o mercado que você está sendo convidado. Um mercado à prova de crise. Um mercado que, mesmo diante da crise brasileira, é um mercado que vem crescendo de 15% a 20% ao ano. Então isso é, lhe garante não só uma sustentabilidade e uma credibilidade, mas te garante um futuro promissor dentro desse negócio, ok? A nossa empresa, sua mudança de vida chegou, por que chegou? Porque temos uma empresa que já é consolidada do mercado brasileiro, você sabia? A Bortoleto Cosméticos, ela foi fundada em 2006, ou seja, já temos 11 anos né, no mercado brasileiro. É uma empresa 100% brasileira, possui atualmente mais de 120 produtos, produtos de qualidade, produtos com a certificação da Anvisa e uma empresa que é associada à ABF. Associação Brasileira de Franquias, o que lhe dá total segurança, credibilidade dentro do mercado brasileiro. Você sabia que as grandes empresas de franquias são associadas à BF? McDonald's, Bobs, Subway e outras empresas mais, para elas poderem trabalhar dentro do Brasil no, no, no mercado de franquias, elas precisam ser associadas à BF. E a Bortoleto também faz parte dessa, desse grande grupo né, de empresas franqueadoras, ok? Uma coisa importante, mais de 100 Bortoletos Stories espalhados no Brasil, olha que maravilha. Você que é de Minas Gerais, você que é de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, você que é da região Nordeste, Fortaleza, você que é de Amazonas, você tem né, a, a oportunidade, como franqueado, de adquirir, adquirir todos os seus produtos Bortoleto aí mesmo na sua cidade. Olha que maravilha. Porém, você também tem a, né, a condição de adquirir os nossos produtos Bortoleto como franqueado através do nosso site Bortoleto, comprando através do site Bortoleto. E olha que maravilha, pessoal. Acima de 300 reais, você não paga frete. É totalmente grátis, por conta da Bortoleto, ok? Então, vamos lá, vamos dar seguimento. Qual é a nossa filosofia? Temos como objetivo oferecer produtos de alta qualidade às pessoas a lutar pelos seus sonhos. E ajudar as pessoas a lutar pelos seus sonhos. Para que se tornem uma realidade, né? Sabemos que no mercado tão competitivo do, do marketing Multinível, a empresa que mais se destaca é a empresa que ela tem como prioridade o quê? A qualidade comprovada de seus produtos. E sabe quem é o órgão fiscalizador que tem essa comprovação, que, tem, que nos confirma essa conformação, além, a confirmação além da, da Anvisa? São os próprios clientes, os próprios clientes testificam a qualidade dos produtos Bortoleto. Olha que maravilha, muito 10. Como, como mudar de vida na Bortoleto? Seja um microfranqueado franqueado e participe do nosso plano de negócio. Você pode sonhar, criar, desenhar, construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Como dizia o mega multimilionário empreendedor Walt Disney. E é, isso é verdade. Se você fazer uma avaliação, né, eu vou dar como exemplo a rede de eletroeletrônicos, né? uma rede varejista. Eu vou citar aqui a Ricardo Eletro possui centenas e centenas de lojas espalhadas pelo brasil é a ricardo eletro porque ela se torna grande pela quantidade de lojas também sim mas o que seria dessas centenas de lojas se não fosse pessoas dentro do seu negócio indiretamente essas empresas elas criam uma espécie de, de, de, de um mononível, né? vamos dizer assim, um grupo de pessoas onde há uma hierarquia né? de chefias, chegando até os funcionários é, da base da empresa. Né? E todo esse conjunto colabora com o crescimento dessas empresas. A Bortoleto está justamente oferecendo isso para você, só que com um grande diferencial, você não vai precisar ter contador, você não vai, ter, não vai precisar ter compromisso de pagar né, aluguel de, inúmeros, é, de inúmeras filiais. Né? Todas as, as filiais que nós temos são microempreendedores independentes que fazem parte do nosso negócio. Olha que maravilha. Você pode ter filiais espalhados pelo Brasil inteiro, com apenas um investimento que você faz no seu próprio negócio. E assim criando a expansão. Olha que maravilha. Nossos produtos. Nós trabalhamos com a mais completa linha de perfumaria fina do Brasil. Perfumes de alta qualidade. Seja ela na fórmula. Porque a Bortoleto é a única empresa no Brasil que trabalha com extrato de parfum. 33% de essência, até 33% de essência, pessoal, tá? Com a certificação da Anvisa, olha que maravilha, a Anvisa é o órgão federal responsável por todos esses produtos né, das, de todas as empresas brasileiras e empresas multinacionais, que negociam seus produtos dentro do Brasil. Então a Visa ela nos garante a originalidade e a qualidade de nossos produtos. Então, você tem um grande diferencial em suas mãos dentro da Bortoleto, porque você além de ter o perfume com a melhor qualidade do Brasil, você também terá é uma linha de perfumaria personalizada, isso mesmo Com a identificação própria Com embalagens é, te, é, com, de alta tecnologia Matéria-prima importada da Alemanha Para esses tipos de embalagem Então você tem uma, uma gama de produtos Que atrai a atenção dos clientes Não somente pela excelente qualidade Da fragrância, do perfume si mas pela embalagem, dá gosto, dá gosto de trabalhar com um produto, um produto que a embalagem, ela é muito chamativa. Tem clientes que compram perfumes pela embalagem, não é nem em si pela qualidade do perfume, você sabia disso? Então esse é o nosso diferencial. Né? Aqui nós temos a linha feminina também, mesmo padrão, né? uma uma qualidade inquestionável, tá? E uma grande variedade das fragrâncias mais vendidas do mundo. Tá ok? Aqui nós temos a nossa, a nossa linha de cremes hidratantes da Bortoleto. São 10 fragrâncias as mais vendidas do mundo. Provavelmente você já ouviu falar em Vitória Secrets, né? A Vitória Secrets é uma das maiores empresas, né? De, desse mercado no mundo, porém existe um diferencial né, da, da Vitória Secrets para os cremes hidratantes da Bortoleto. O que eles têm de semelhança? A fragrância. A fragrância é a única semelhança entre as duas empresas, porém, a Bortoleto possui 5% a mais de fragrância na sua fórmula. E um outro grande detalhe, uma outra grande observação. Os, é, os produtos da Vitória Secrets, que na verdade não são cremes hidratantes, são loções. E por que são loções? Porque são produtos voltados para países europeus, para Estados Unidos, para o Canadá, onde não há uma temperatura tão alta como aqui no Brasil. Lá os países são frios, congelantes e não há necessidade de um creme hidratante para os seus clientes. Lá eles trabalham com loção. Aqui no Brasil, a Bortoleto criou uma tecnologia altamente avançada, composto com ureia, silicones nobres, e a única empresa no Brasil a usar tecnologia chamada manteiga de manga. Uma tecnologia extraída de um fruto, um produto natural, que hidrata a sua pele até a terceira camada, olha que maravilha, até a terceira camada, a sua pele não fica com aquela coisa que é cebosa, aquela coisa gordurosa, oleosa, ela, a pele literalmente, através dos seus polos, ela suga o creme para dentro da, das camadas, então a gente vende a verdadeira qualidade, Tá? a gente vende a verdadeira qualidade, e olha só, hein se você for comprar uma loção da Vitória Ciclitz, provavelmente você vai pagar uns 90 reais, a Bortoleto tem como preço final para essa linha completa aí, Por apenas 56 reais, olha que maravilha, você que trabalha com consultor ou consultora de venda, você está perdendo tempo, porque você vende um produto de altíssima qualidade por R$ reais e com 100% de lucro. 100% de lucro, olha que maravilha. Então vamos lá, tem mais, tem mais. A Bortoleto também tem como uma grande característica tá? a empresa brasileira, a única empresa brasileira que possui a mais completa linha profissional capilar dentro do Brasil. Produtos de altíssima qualidade, produtos que vai do shampoo, condicionador, óleo, blend de óleos. Né? Nós temos o, o, o nosso fabuloso 10 em 1, 10, 10 princípios ativos num único produto e você paga a preço de banana. Nós temos aí o SOS dos salões de beleza, nosso reconstrutor capilar, que restaura... Cabelos emborrachados, destruídos pela química, em questões de minutos. Questões de minutos. Você que é, salão, que é do salão, é, profissional de beleza, dono de salão de beleza, você precisa conhecer essa linha de produtos da Bortoleto. Temos aí ó, o nosso kit do pó de colorante com óxido de 10, 20, 30 e 40. Nós, nós temos dentro desse kit. É uma coisa muito interessante o pó descolorante ele, geralmente, né, naturalmente ele corrói o cabelo do, da, da cliente né? de qualquer marca que você possa trabalhar o profissional sabe disso mas a Bortoleto, ela tem um reagente dentro do próprio pó descolorante um reagente que, que ele cria o que? uma hidratação no meio da destruição olha que maravilha isso é a tecnologia voltada para a qualidade do cabelo dos seus clientes. Vocês precisam conhecer essa linha do pó descolorante Bortoleto. Temos aí a nossa nova Define Reduce, tá? uma tecnologia avançada, a única empresa que trabalha com uma tecnologia sem formal, tá? que nós chamamos de CK, CKW100, formada por... Né, por princípios ativos de Calamos, ouros bend, um produto importado, de altíssima qualidade, as únicas concorrentes da nossa progressiva Define Reduce, encontra-se na Europa e nos Estados Unidos, e esses produtos são vendidos lá fora, tá, em torno de 500 a 600 dólares, 500 a 600 dólares, que fica em torno aí de 1.500 reais lá fora. A Bortoleto, trouxe essa tecnologia né avançada para os seus clientes onde você venderá esse produto para seus clientes final ou para o seu uso próprio né se for você franqueado você vai adquiri-lo por 240 reais e você poderá vendê-lo por 480 reais três vezes menos do que o valor de mercado lá fora olha que maravilha temos aí nossos a nossa linha de creme hidratante né, uma linha de, de, de creme hidratante, uma linha premium. Temos a linha matizadora, a mais completa linha matizadora Bortoleto. Então, pessoal, não perca, não deixe de conhecer a nossa linha profissional capilar Bortoleto. A Bortoleto hoje possui mais de 40 produtos voltados para salão de beleza. Você, profissional da beleza, que quer trabalhar com o melhor que há no mercado brasileiro, Trabalhe com a, com a Bortoleto Cosméticos, ok? Temos aqui também a nossa linha Makeup Bortoleto. Nossa linha de maquiagem. Gente, se vocês fizerem uma pesquisa no YouTube a respeito dessa linha, vocês vão ficar impactados. Mas você ficará, ficará mais impactado a partir do momento que você usar ou vender esse produto. tá? Imagine um produto a nível internacional, a preço, né, com 50% de desconto. Quem conhece uma linha Mac, sabe o valor que tem nesses produtos. E a Bortolheta entrou no mercado de uma maneira muito audaciosa. A nossa maior concorrente americana trabalha, né, com essa linha MEC, uma linha de altíssima qualidade. A Bortoleto entrou com o mesmo nível de qualidade. Porém, a Bortoleto trabalha com a metade do preço da nossa concorrente. Imagine você com todo esse potencial em produtos na sua mão. Oferecendo produtos que comprovadamente têm a qualidade superior às nossas concorrentes. E vendendo pela metade do preço do que ela é vendida aí fora. Só a Bortoleto faz isso. Vocês precisam conhecer a linha de produtos Bortoleto. A linha de maquiagem, melhor dizendo. Nosso modelo de negócio. As pessoas recebem da Bortoleto para promover seus produtos e o seu plano de negócio. A Bortoleto, qual é o compromisso da Bortoleto para conosco? Ela fabrica e distribui os produtos, inova e mantém a qualidade... Né? Todos os produtos Bortoleto são linha premium Comprovadamente Certificada pela Anvisa Ela paga você através de vendas E indicações Então você tem dois, dois Tipos de negócio dentro da Bortoleto Você pode vender Os produtos com 100% de, de Comissão E você pode vender a ideia Como assim vender a ideia? Vender as franquias Que são pagas no ato, para você, com uma indicação, e você terá direito né, a um ganho residual, uma espécie de divisões de lucros da empresa para você, através das indicações. Olha que maravilha. E qual é o seu compromisso com a Bortoleto? Você precisa o quê? Consumir e revender os produtos. Você também pode duplicar os benefícios e o plano de negócio para outras pessoas. Gente, o Brasil hoje em 2017, ela alcançou, infelizmente, o patamar de mais de 20 milhões de desempregados. Existe 20 milhões de desempregados que não conseguem arrumar emprego no Brasil. Isso sem contar os servidores públicos. Né? Sabemos que vários estados do Brasil estão falidos. E essas pessoas precisam de algo para ganhar dinheiro. Existe aí fora... Mais de 20 milhões de pessoas procurando algo para vender. Existem milhões e milhões de servidores públicos procurando algo para complementar a renda. E está aí a grande oportunidade. Você pode possuir, em pouco tempo, uma rede com milhares e milhares de pessoas, onde você vai ganhar 10, 20, 30, 40, 80 mil reais no mês, dentro desse negócio. Então, como é que vai ser feito isso, Alexandre? Como é que eu consigo ganhar tanto dinheiro assim? Então vamos lá. Vamos falar das formas de ganho. A Bortoleto hoje possui a maior quantidade de bônus da América Latina. E eu falo isso com propriedade, tá? Não estou falando aqui para surpreender. Você, grande líder, pode fazer uma pesquisa. Pode fazer uma pesquisa profunda dentro do que eu estou falando. E é verídico, a Bortoleta é a única empresa na América Latina que paga verdadeiramente 16 bônus para aqueles que querem desenvolver um projeto de marketing multinível. Quais são esses bônus? né? Vamos falar é, gradativamente de cada um deles. O primeiro que nós temos é a venda direta. Gente, como é fácil ganhar dinheiro com venda direta? Vocês não têm noção. Vocês não têm noção vou falar aqui da perfumaria é, eu já tinha falado antes que perfume da Bortoleto ele, vende, ele é tão bom e tão bonito que ele vende até pela embalagem eu falo sem medo de errar você que é consultora de venda, consultor de venda você pode fazer o teste nas ruas e você comprovará o que eu estou falando faça, crie uma meta diária para você uma meta diária de pelo menos aí 10 abordagens por dia. Seja em agências de veículo, imobiliárias, seja é, em pontos finais de táxi, né? Geralmente shopping tem bastante. Enfim, você tem vários e vários locais, várias estratégias para você oferecer a linha de perfumaria da Bortoleto. E eu te garanto que se você fizer no mínimo 10, no mínimo 10... 10 abordagens por dia no mínimo eu tenho certeza que no pior das hipóteses você venderá um perfume por dia um perfume por dia tá mas se você vender dois por dia ao invés de você ganhar 2015 2250 no mês vendendo dois você pode alcançar quase cinco mil reais no mês vendendo três perfumes por dia você ultrapassa a marca de 6 mil reais por dia. Quase 7 mil, pessoal. Gente, hoje no Brasil, uma pessoa para ganhar quase 7 mil reais, ela, primeiro, tem que ser formada, tem que ter faculdade. Segundo, ela tem que ter experiência profissional naquilo que ela se formou. Ou seja, ela tem que ter anos e anos e anos de trabalho dentro daquele segmento. Isso para ela conseguir ter uma oportunidade de ganhar quase 7 mil por mês e na Bortoleto nós temos pessoas, pessoas que não conseguiu nem a formação primária e ganha muito mais do que 7 mil por mês nas vendas de perfumaria, de cosmético de maquiagem e principalmente com a linha profissional capilar. A linha profissional capilar, eu vou te dar um exemplo, a progressiva. Se você vender uma caixa de progressiva por dia, tô falando uma caixa de progressiva por dia, você ganha mais de 7 mil reais no mês. E aí, o que é que você me diz? Tá bom para você ou quer mais? Quer mais? Então vamos lá. Bônus e-commerce. O nosso bônus e-commerce. Ele é muito interessante porque você pode divulgar todos os seus produtos no Facebook, no WhatsApp, em qualquer site de relacionamento gratuito aí que você tem disponível. E a pessoa que entrar dentro da sua loja virtual se interessar por um produto seu e adquirir a compra através do cartão de crédito, a Bortoleto arca com toda a responsabilidade do envio do produto para esse cliente e o recebimento do pagamento está direcionando, dividido com você 50% desse lucro olha que maravilha você não tem compromisso com a entrega você não tem compromisso com nada você só tem o compromisso de divulgar e a venda que tiver a Bortoleto arca com toda a responsabilidade e paga você 50% em toda a venda feita na sua loja virtual que é gratuita ela já está inclusa no seu pacote de franqueado olha que maravilha você sabia que uma loja virtual hoje, ela custa de 5 a 20 mil reais para você fazer uma para você? A Bortoleto tá dando para você de mão beijada. Basta você adquirir a sua melhor franquia e fazer o seu melhor negócio, certo? E falando de melhor franquia e falando de melhor negócio, vamos falar de franquia e vamos falar de negócio. Como iniciar o seu próprio negócio? Escolha o kit de negócio ideal para você iniciar a sua atividade. Em cada um deles, há uma oportunidade diferente. Veja qual mais se adapta ao seu perfil e mãos à obra. Isso mesmo, pessoal. Aqui nós temos três tipos de micro franquias. A profissional, empreendedor e executivo. A profissional possui valor de R$ reais, empreendedor de R$ 1.200, executivo R$ 1.800. Quais são os diferenciais entre um e outro? Vamos lá. A pessoa que adquire hoje, faz um investimento de R$ reais. ela vai ter, dentro desse investimento, 50% de lucro com a revenda de todos os produtos que ela vai adquirir. Além disso, ela possuirá 10% do bônus de equilíbrio, o escritório virtual, a loja virtual, certo? E você tem livre escolha de produtos. Ou seja, você investiu R$ reais, a empresa enviará para você R$ reais de produtos. Você está ganhando já de cara 50% de lucro e ainda com 10% do bônus binário, que é o bônus de equilíbrio, certo? O empreendedor, você vai ganhar um pouco mais de produtos, porque você fez um investimento mais elevado e a empresa ela vai te proporcionar uma quantidade maior de produtos, ou seja, ao invés de você ganhar 50% a mais de produtos, você vai ganhar 66% a mais de produtos na franquia empreendedor, ou seja, você investiu 1.200, a empresa enviará para teu endereço 2.000 reais em produtos, olha que maravilha pessoal, 800 reais de lucro que você pode adquirir já nessa franquia, e tem mais, 15% do bônus de equilíbrio, que é o bônus binário, que a gente vai explicar mais a frente. Agora, se você realmente é uma pessoa de visão, realmente, se você é um líder, realmente, se você quer mudar de vida, ajudar pessoas, deixar um legado magnífico para a tua família, para aquelas pessoas que o cercam, você precisa ser um, um investidor executivo. Um microfranqueado franqueado executivo de R$ 1.800, reais. a empresa ela te honra, com R$ reais em produtos, a sua escolha. Ela paga o dobro do bônus binário para você. Olha que maravilha. O dobro, pessoal. O dobro do bônus binário, que é o bônus de equilíbrio. Você receberá também o seu escritório virtual, a sua loja virtual. E terá o lucro de 100% já no primeiro investimento. Então, faça uma comparação você mesmo. E veja o que é mais viável para você iniciar esse projeto. Ganhar 50% na sua primeira compra ou ganhar 100%? Você escolhe, você decide. Tá ok? Vamos falar do nosso bônus Unilevel. Bônus Unilevel é muito interessante, pessoal. É um residual. É uma verdadeira aposentadoria para o resto de sua vida, você construindo a sua equipe. Ok? Alexandre, o que, é que eu preciso para ser um executivo bronze dentro da Bortoleto? Primeiro, você precisa indicar dois diretos. Certo, esses dois diretos não precisam ser graduados. E você, juntamente com esses dois diretos, movimentando dois mil reais, você terá direito a 12% desse volume de negócio em pontos. Ok, pessoal. Em pontos, você movimentou dois mil reais, tá? E você ganhará 12% do volume de pontos. Tá, ok, pessoal. Uma grande observação essa qualificação, ela não, ela está isenta do VML, que é o volume máximo por linha, certo? Então, vamos lá, se você deseja mudar em seguida, né, você quer galgar uma graduação maior e ganhar muito mais dinheiro, você vai, né, trabalhar com a sua equipe na busca da graduação de prata, que é 7 mil reais em volume de negócio. Você precisa levantar Dois bronzes abaixo de você na sua equipe, tá? E uma coisa interessante, você tem um teto binário de 5 mil reais. Lá no bronze, o seu teto de equilíbrio é de R$ mil reais. No prata, é mais do que o dobro, certo? E o volume, o VML, é de 60 por 40, ok? Dois diretos apenas, olha que maravilha. Com dois diretos apenas, você pode alcançar a graduação de prata, Safira, 15 mil em volumes de negócio. Uma grande, uma grande observação, pessoal. A Bortoleto é a única empresa tá, que você pode é, somar o volume de negócio de produtos com o volume de entradas na, na, no bônus de equilíbrio. Exemplo, você colocou uma pessoa lá. No teu no, no teu binário de 1.800 de um lá na esquerda 1.800 na direita formou um binário né formou um binário tá 100% desse binário será direcionado para somar na sua graduação olha que maravilha meu irmão 100% do seu binário na perna menor somando com o volume de negócio da sua equipe para você se graduar Será que fica mais fácil desse jeito? Com certeza, né? Por isso que na Bortoleto, é... na Bortoleto em 2017, a gente vai ter o maior contingente de diamante de todos os tempos no Brasil. Pode escrever o que eu estou falando. Porque a Bortoleto, ela cria, ela tem o maior desejo, ela é a maior interessada que você venha crescer dentro desse negócio. Safira, 15 mil em volume de negócio, podendo ser somado. Os produtos, né? E o volume da, do bônus de equilíbrio na perna menor você vai ganhar 23% de todo o residual da pontuação. E o que, que é preciso para você ser um safira, né? Movimentar 15 mil pontos, como eu falei, e possuir três executivos bronze apenas. Você vai abrir mais uma linha de construção, três pernas, certo? Para esse executivo esmeralda. 30 mil em volumes de negócio, você vai passar a adquirir 30% tá? do ganho residual em cima da pontuação. É necessário que você tenha dois bronzes e um executivo prata na sua equipe. O seu teto binário é de 15 mil e se você comparar esmeralda com safira, você vê que é 5 mil a mais no bônus de equilíbrio. Né? Então é muito interessante isso pessoal, é um ganho muito forte, muito forte. Vale a pena você construir e desenvolver a sua equipe dentro da Bortoleto. E não para por aí. Nós vamos entrar agora, né, na linha de graduação dos tops, dos tops da Bortoleto, que é o diamante. A Bortoleto é a única empresa no Brasil que ela conseguiu classificar três níveis de diamante. Três níveis de diamante com ganhos extraordinários. Se você co comparar esse plano da Bortoleto com qualquer outro plano de uma outra empresa brasileira você vai perceber que o plano da Bortoleto é um plano muito agressivo é um plano que verdadeiramente a sua base, você que é líder tá, a sua base verdadeiramente ganha dinheiro e ganha dinheiro com força, meu irmão a matemática é exata e quanto a fatos não há argumentos vamos lá, diamante, 60 mil pontos tá é necessário movimentar 60 mil pontos. né? O VML muda de 50 para 50. Você tem um ganho residual de 38%. Teto binário de 30 mil reais. E você precisa de quê? Um executivo bronze, dois pratas e um safira. Apenas. Um bronze, dois pratas e um safira. Você aí está construindo a sua quarta linha de construção. Simples assim. E para você se tornar um diamante, uma estrela. O que, que é necessário? Os mesmos 60 mil pontos, né? Volume de negócio: 46% é o seu ganho. Olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui muito interessante. Se você ver, né, em outras empresas, o diamante que forma outro diamante, você olha e vê quanto que essa empresa tá pagando em cima do volume de negócio desse diamante abaixo, não passa de 4% em média. A Bortoleto é a única empresa. A única empresa no mundo, no mundo, que paga 8% de diferença de um diamante que cria outro diamante na sua rede. Tudo que você... Você constrói um diamante, né? Você forma um diamante na sua equipe. Tudo que a equipe desse diamante produzir, 8% desse volume de negócio total pertence a você porque você é um diamante, uma estrela. Olha que maravilha. E o seu teto aumenta para 35 mil reais. Você tem direito, como diamante, no ato, no primeiro mês. Não é no segundo nem no terceiro. É no primeiro mês. Você tem direito a um cruzeiro dos diamantes. Que já está marcado para novembro deste ano de 2017. E tem vaga, hein? Tem vaga. Muita vaga. Tá? Bateu o diamante primeiro mês... Tá? O cruzeiro é garantido com direito a acompanhante E você também leva de, de brinde tá? Já o bônus carro como diamante Me diz uma empresa no Brasil que paga bônus carro para diamante pessoal A não ser a Bortoleto, é claro, não tem Ou seja, o diamante na Bortoleto Verdadeiramente ele é valorizado Verdadeiramente ele é honrado pela empresa 46% do de, de residual para o diamante uma estrela. E o diamante duas estrelas, pessoal, continua em 60 mil pontos. Né? O ganho aumenta para 54%. O VML de 50 por 50. E você só precisa de um executivo bronze, dois executivos prata e um executivo safira. Simples assim. Muito fácil de você conquistar. Esse, esse patamar de diamante duas estrelas, ok? então vamos lá próximo slide duplo diamante olha que maravilha mano, minha amiga caro colega a empresa Bortoleto é a única empresa hoje que você consegue chegar ao patamar de duplo diamante com 200 mil pontos 200 mil volume de negócio da sua equipe Gente, é muito fácil você bater duplo diamante na Bortoleto. Muito fácil. E detalhe, olha o quanto você ganha de residual, meu amigo, minha amiga. É 56%. É mais da metade. Mais da metade do volume de pontos para você. E sabe quantas linhas de construção a Bortoleto exige de você? Quatro apenas. Dois pratas. Dois, esmer... é, dois pratas e dois diamantes, dois pratas e dois diamantes, olha que maravilha, quatro linhas de construção, um teto binário de 50 mil reais para você ganhar à vontade e não para por aí, você ainda vai ganhar uma viagem para Cancún no México, você vai ganhar um bônus carro de dois mil reais como duplo diamante, gente é muito dinheiro que eu tô falando, se vocês entendessem de verdade, a agressividade que é esse plano de negócio, vocês não pensariam nenhuma vez antes de se cadastrar. Triplo diamante, 500 mil de volume de negócio total, 58% VML de 50 por 50. E aí no triplo aumenta mais uma linha de construção: né? um prata, um safira, certo? Dois, é... Um esmeralda, um safira. Um prata, um safira, um esmeralda e dois diamantes. Um prata, um safira, um esmeralda e dois diamantes. Olha que maravilha. Teto do bônus binário, 70 mil. É isso mesmo, 70 mil de bônus binário que você pode ganhar dentro de um único mês, tá? 58%, já quase 60% tá? de residual para você, meu irmão, tá? Se o teu duplo diamante abaixo, você tiver um duplo diamante abaixo, né? você tem direito a 8% de todo o volume de negócio dessa equipe. Dele, imagina quanto que dá de dinheiro! Bônus, bônus de viagem, né? O triplo diamante já ganha um bônus de viagem para Disney para levar a sua família para dar uma descontraída na mente, dar uma relaxada e principalmente com o dinheiro no bolso, né? Bônus carro ganha um bônus, carro, né? Muito forte. Um bônus carro muito forte para triplo diamante também, ok? E nós temos aí o Daimon Kral, né? Que nos lembra aí o nosso número 1 um do Brasil, Marcelo Câmara. Um abraço aí para o meu grande amigo Marcelo Câmara, né? A nossa... O é, nosso... Né? Nosso grande líder. Nosso grande líder nacional, né? E, no, e meu amigo pessoal aqui do Rio de Janeiro, né? Trabalhamos diretamente com o nosso número 1 um do Brasil aí. Marcelo Câmara, ok? Então vamos lá, Diamond Crawl, um milhão de pontos apenas, 60% do volume de negócio para você, tá? E seis linhas de construção, tá? Entre essas seis linhas é necessário ter um prata, um safira, ok? Um esmeralda, dois diamantes e um duplo. Simples assim. Você vai ter um teto binário de 90 mil, reais, vai ganhar uma viagem para Las Vegas, com direito a acompanhante, e um bônus, um bônus carro fortíssimo. Um bônus carro muito forte, tá? Todo mês que você bater, né, a, a, a, o seu teto aí de Diamond Crawl. Tá? Royal Crawl, 3 milhões de pontos, 62%, meu Deus do céu, 62% do volume total que a sua rede construir em pontos para você. Tá? E a partir daí, você vai precisar construir sete linhas de construção. Né? Um prata, um safira, um esmeralda, dois diamantes e dois duplos. E o maior teto binário pago no Brasil. 120 mil reais de teto binário, de equilíbrio. Meu irmão, é muita grana. Você não tem noção. Você não tem noção de quanto a Bortoleto paga para todas as graduações dentro desse negócio. E ainda ganha uma viagem para Dubai. Uma viagem para Dubai com direito acompanhante, pessoal. Gente, é muito top isso. Um bônus carro extraordinário! Extraordinário, tá? Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, vamos ver aqui. É, no bônus de ativação mensal, que é um outro bônus, né? A Bortoleto trabalha com duas opções é uma opção bem simples para quem trabalha apenas com vendas ou aqueles que está começando agora a sua construção de rede né ele pode se ativar com 160 reais leva apenas um perfume de 100 ml certo vai estar ativo tá tem uma grande observação pessoal a bortoleta é a única empresa do Marte multinível no brasil que te dá a carência de dois meses tá não é 60 dias não tá pessoal é dois meses se você entrar no dia 31 de um mês, no mês seguinte você não precisa pagar. Você só vai pagar no segundo mês, ok? Isso aí é um grande detalhe, tá? Porque a maioria das empresas, se você entrar no dia 31, no dia primeiro você já tem que pagar ativação. Você sabia disso? Na Bortoleto não tem isso. A Bortoleto respeita aquele que está começando hoje ela dá a oportunidade da pessoa crescer verdadeiramente e temos aí para quem já está construindo né uma equipe um pouquinho maior aquele que tem a visão de águia aquele que quer servir de exemplo para sua rede né como eu como a grande maioria dos grandes líderes da bortoleto existe a opção 2 que é 300 reais gente qualquer pessoa leiga mas que gosta de ganhar dinheiro ela com certeza ela vai se ativar com 300 reais. Por que ela vai se ativar com 300 reais? Porque, primeiro, soma 150 pontos para sua graduação, tá? Inclusive a sua e de toda a sua equipe. De cada um sobe 150 pontos para você. E na sobe 30 pontos de Unilevel para você também, tá? Da sua, de toda a sua rede. Olha que maravilha! Olha que maravilha! E 100% de lucro na venda. Porque quando você se ativa com 300 reais, você leva 300 reais em produtos à sua escolha a preço de, de franqueado. Ou seja, você paga 300 reais e ganha 600 com esses produtos. Tá? E tem uma pequena técnica que a gente usa que eu até digo que eu só pago uma vez, só paguei uma vez essa ativação. Por que eu paguei só uma vez? Porque no meu primeiro mês na Bortoleto, há um ano e oito meses atrás, eu fiz ativação, vendi, vendi o produto, né? todos os produtos foram vendidos, e consegui ganhar o dobro de lucro dentro desse negócio. Olha que maravilha, o dobro de lucro dentro desse negócio. O que, que eu fiz? Eu peguei é, o lucro, botei no bolso, e a outra metade eu guardei para o próximo mês, para poder fazer a ativação, olha que fantástico, muito top pessoal, e nunca mais eu tive que pagar, a gente sempre deixa reservado para o próximo mês, né, o pagamento da nossa ativação, e aí você tem um ganho extraordinário dentro dessa ativação mensal, receba R$ 6,00 de ativação feita na sua equipe até a décima geração se você, né, vamos criar aqui na simulação uma, uma matriz de 5 pessoas em cada nível, ok? você cadastrando 5 pessoas no seu primeiro nível, na primeira geração você vai conseguir ganhar 30 reais já na primeira geração na sua segunda geração, com 25 pessoas 150 reais na sua terceira geração 750 reais na sua quarta geração, R$ reais. Na sua quinta geração, R$ 18.750. Gente, vamos dizer que cada geração dessa leve um ano para você construir. Vamos, isso é, um, é um, uma simulação horrível, patética. Mas vamos dizer que você leve um ano para botar cinco pessoas no segundo ano, né? Coloque cada uma dessas pessoas, leve também um ano para colocar 5 pessoas em um ano. Gente, em cinco anos, você está ganhando só nesse bônus aqui, R$ 18.750. Eu pergunto para você, será que vale a pena trabalhar cinco anos para daqui a 5 anos ganhar no mínimo R$ 18.000? Ou será que no INSS você vai ganhar mais? ou será que você trabalhando como Camelô não estou desmerecendo a profissão é uma profissão honrada uma profissão que merece ser respeitada mas infelizmente é uma profissão sofrida né pessoas que sofrem trabalhando sozinho no seu dia a dia né pessoas que são humilhadas né pela guarda e outras coisas mais né mas gente eu quero levar em consideração aqui, é que em 5 anos você vai conseguir obter lucros que você nunca imaginou na sua vida. É para isso que você foi convidado. É para isso que você precisa entender e desenvolver isso com, com afinco, com toda a sua força. Eu estou falando de um bônus que se, na pior das hipóteses, você levar cinco anos para construir, você pode ganhar muito dinheiro dentro desse projeto. Por isso, não perca tempo, meu irmão. Entre hoje mesmo e faça esse negócio com afinco. Ok? Bônus de indicação direta. Olha que maravilha. Independente da sua franquia, meu irmão, que você tiver dentro da Bortoleto. Indicou alguém para ser franqueado, 10% desse negócio é teu. A empresa paga para você. tá? Se você indicar uma pessoa com uma franquia executiva, você ganha 180 reais. Se você indicar uma pessoa... Com a franquia empreendedor você ganha 120 reais. Um profissional você ganha 60 reais. E não para por aí. Além disso você também vai ganhar, né, no bônus de equilíbrio. Vamos dizer que você cadastrou duas pessoas na franquia executiva de 1.800 reais. Uma na esquerda e uma na direita, né? E elas foram obviamente cadastrando pessoas, tá? E vamos dizer que nesse volume de negócio você teve 9 mil pontos na perna esquerda e 6 mil pontos na perna direita, ok? A sua menor perna é 6 mil. Então você, como executivo na simulação, você ganha, tá? Nesse, nesse, nessa simulação aí, R$ reais só no bônus de equilíbrio. Só no bônus binário. Gente, o bônus binário não paga por mês, ele paga diariamente, tá? Isso quer dizer o quê? que você só fica duro sem dinheiro se você quiser, porque se você trabalhar, se você buscar pessoas empreendedoras para o teu negócio, todo dia você pode estar tá ganhando isso para o resto da vida, certo? Então vamos lá, bônus de upgrade, a pessoa que entra com uma franquia, é, por exemplo, profissional de 600 reais, se ela quiser fazer um upgrade para uma franquia maior para ela ter Ganhos maiores, né? 20% do binário, como eu falei, ela precisa fazer o upgrade, certo? Então ela vai pagar 100 reais de taxa de transferência, né? Uma taxa de upgrade e mais a diferença que é reais. Mas, gente, tem uma observação: tá, se você faz o upgrade, você não entra direto como executivo, tá? No upgrade, você só ganha referente ao valor do upgrade em produtos, ou seja, você entrou com 600 reais, levou 900 em produtos, aí vamos dizer que três meses depois, você queira fazer um upgrade para o executivo, então você vai pagar 100 mais 1.200, e você vai levar somente 1.200 reais em produtos, ok? Você não leva o dobro, porque você está fazendo um upgrade, correto? É muito importante vocês entenderem isso. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Bônus de indicação indireta. Olha que maravilha. Bônus de indicação indireta. Tudo que a sua rede construir, tá? Todas as franquias que entrar de você abaixo, vai gerar um bônus que é uma verdadeira aposentadoria para a sua vida. Qualquer franqueada da sua equipe que cadastrar uma pessoa, você pode ganhar de R$ reais a R$ reais, tá? Dependendo da sua franquia, dependendo da franquia que está sendo é, que está sendo negociada, né? Que está entrando para a tua rede, tá? Você pode alcançar até R$ reais dentro desse esquemático aí, bem simples de você compreender, tá? Para você ter uma noção de quanto você pode ganhar dentro desse bônus, aqui nós temos uma simulação muito interessante, tá? Vamos dizer que no seu segundo nível você tenha 25 pessoas, você vai ganhar 300 reais. No seu terceiro nível, você pode ganhar 1.500 reais. No seu quarto nível, você pode ganhar 7.500 reais dentro desse bônus. tá? E para finalizar, no sexto nível, você pode chegar ao patamar de 140 mil de ganho indireto só nesse bônus. Gente, eu volto a perguntar de novo a vocês. Vale a pena você trabalhar... Cinco anos dentro desse projeto? Vamos dizer que cada nível desse Leve um ano para você construir Será que vale a pena? Com certeza vale a pena, né? Então vamos lá Participação de lucros Olha que maravilha A Bortoleta é a única empresa no Brasil Que ela divide né? ela, ela retira 6% Do volume nacional Em pontos Para pagar do esmeralda acima, olha que maravilha se você bater executivo esmeralda, você tem uma divisão de lucro mensal para você se você for um diamante você vai ter ganhos extraordinários nessa participação de lucro né, e vai até o diamond crawl royal crawl melhor dizendo então, verdadeiramente a Bortoleto Cosmética ela valoriza, tá os seus líderes, tá, e não para por aí, falando e Valorizar seus líderes a Bortoleto criou um bônus diferenciado de elite. Um exemplo: você que é diamante e conseguiu construir três linhas de diamante, né? Três diamantes na sua equipe, melhor dizendo. Você ganha quatro cotas. Quatro cotas, tá? E a Bortoleto ela pega 8% do volume nacional mensal em pontos no Unilevel e paga para você distribuindo nessas cotas. Certo? Esses bônus pagará 100% do seu valor mensalmente a todos os qualificados. Eu vou dar um exemplo para você entender como é esse ganho. Vou dar só um exemplo para você, tá? No mês de janeiro, esse mês passado, tá? Um diamante três estrelas que tem quatro cotas, ele ganhou em cada uma dessas cotas mais de R$ reais em bônus, tá? Bônus Elite mais de 700 reais, tá? Em cada cota. Eu estou falando de diamante e estou falando só do bônus de elite. Eu aí pergunto a você, meu grande amigo líder, né? Você que é de uma outra empresa, será que a tua empresa valoriza o teu trabalho com um bônus desse? Será que verdadeiramente você é valorizado? Será? Um duplo diamante com seis cotas dessa? Um duplo diamante com seis cotas dessa... Ele pode ganhar mais de sete mil reais... Só nesse bônus, meu amigo... Tu tem noção disso? É muita grana, cara... É muita... É muito... É valorização... Tá? Do profissional dentro desse projeto... Dentro dessa empresa... Então vale a pena... Aqui nós temos também, né... Nosso bônus... Carro... Nosso bônus viagem... Que já foi dito, né... Mil reais para diamante... Dois mil para duplo... 4.000 para o triplo diamante, 6.000 para o Diamond Crawl e 8.000 para o Royal Craw. né? Nós temos premiação também para o Star Mil. todo aquele que consome mensalmente mil reais em produtos, terá direito a participar do sorteio de viagem nacional. Olha que maravilha, com direito acompanhante, tá? E não para por aí, a Bortoleto também trabalha com pontuação acumulativa, você sabia disso? Tá? você tem dois tipos de pontuação acumulativa, acumulação pessoal, tá? onde você ganha um tablet, um Samsung Galaxy tá? com 20 mil pontos tá? de tudo que você vender, de tudo que você cadastrar e ativar em franquias, certo? acumulativo, com 60 mil você ganha um J7 Samsung Galaxy né? 60 mil pontos e com 120 mil pontos mesmo que você seja nem graduado você participará do Cruzeiro dos Diamantes, com direito a acompanhante. Olha que maravilha. Olha que fantástico. A Bortoleta, ela valoriza até aquele que não é graduado. Mas ele é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que vende. Então, ele também tem o mesmo direito que um grande líder, né? Que faz uma rede extraordinária pelo Brasil afora, tá? A nossa pontuação acumulada está aí, tá? É acumulada também, você pode ganhar de cruzeiro até um iate, né? No valor aí de 5 milhões de reais. Olha que maravilha! Você ganha um iate. Me diz uma empresa dentro do Brasil, uma empresa brasileira, onde ela te valoriza, tá? É, com bônus extraordinários, como esse, né? Viagem de cruzeiro, Cancún, Disney, Las Vegas, Dubai. Uma empresa que te paga uma Mercedes. Na soma acumulada de pontos da tua equipe inteira. Vamos dizer que daqui a cinco anos, a tua equipe inteira, ela movimentou 100 milhões de reais. A Bortoleto ela compra uma Ferrari e dá a chave na tua mão. O carro é teu. Você não vai pagar parcela. E você não vai receber em parcela. É chave na mão, pessoal. Imagina você ganhar uma mansão, ganhar um iate. É isso que que a empresa quer proporcionar para você e para sua família, tá OK? Aqui nós temos na nossa slide, né, as ilustrações desses pontos acumulativos, né, que são extraordinários. Eu tenho certeza que é muito motivador fazer um projeto desse, dessa magnitude e eu tenho certeza que você não vai perder tempo depois dessa apresentação. Porque verdadeiramente, na Bortoleto, você, você pode mais. Na Bortoleto, você muda de vida. Na Bortoleto, você é honrado, na Bortoleto, você tem a possibilidade de deixar um legado para a sua família, para as pessoas que acreditam em você. Na Bortoleto, você é o maior beneficiado. Meu nome é Alexandre Alves, 100% Bortoleto, 100% sucesso, tá? e convido a você a fazer parte dessa grande família. Você que foi convidado por essa pessoa, não perca tempo. Faça seu cadastro com essa pessoa agora, nesse instante. Se você me encontrou através de pesquisa no YouTube, está aí o meu contato, o meu WhatsApp pessoal e, você, e me coloca à sua disposição para esclarecer quaisquer dúvidas dentro desse projeto fantástico. Tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos, tá? Sejam bem-vindos a Bortoleto. Como eu disse, na Bortoleto você pode mais. Vai! Um abraço a todos!